Para de ficar chorando por aí. A galera já não te escuta mais. E o bug do capa não sai. O bug do capa não sai. <risos> e aí, seus mitos! Sejam muito bem-vindos aí, pô. Mais um vídeo aqui do canal Mito Gamer. E olha só, já estamos caindo aqui. Já vi que tem os canalhas ali na frente, já vamos pegar a um Omp aqui, deixa eu ver se ele bota... Ei, aparece aí, pô! Eu não consegui... Ei, meu pai! Não tinha conseguido subir capa, mas ele veio aí de peita, tomou aí no pé da orelha aí. Tomou no pé da orelha e ficou aí sem entender nada aí, pô! E já começamos aí a nossa gameplay de uma maneira diferente, eu voltei a fazer gameplay, ao então, canal lá. Eu voltei aí a trazer gameplays pro canal, vocês pediram, vocês estavam com saudades É, os vídeos estão desmonetizando com a voz aí do Bolsonaro, mas eu tô nem aí Ai, ah, é esse aí, pô? Ah, é ah, é aí, pô, okay. Não vou conseguir finalizar, mas não. não quero nem saber, eu vou pra cima, pô. Não quero saber eu deitei, eu quero vir aqui, eu não quero saber de nada, vamos pra cima, já vamos encostar aqui Já já eu converso com vocês Deixa eu ver o canalha que tava aqui em cima Ah, já pulou Canalha vagabundo aí, pô É um fujão aí, pô, conseguiu fugir Olha isso aqui, subiu o capa Eita, que papada, que papada massa, hein eu não sei quem papou mais aí, mas <risos> eu não sei que paparam aí, pô. Então, olha só. Vocês estavam aí querendo uma gameplayzinha aí no canal, pô. E eu prometi, tô trazendo gameplay aí pra vocês aí, pô. Tá ok? No tocante a questão estava um pouco sumido. Devido aí a monetização do canal aí, pô. Mas. Como vi que vocês querem, tá? eu chutei o balde, joguei pra cima, vamos trazer gameplay Eu ia fazer um canal secundário, para estar tá trazendo as notícias, tá ok? Mas vocês, não, vou trazer tudo no mesmo canal aí, pô E eu vou trazer notícias aqui juntos, como eu fazia antigamente aí, pô tá okay? Então eu espero que vocês gostem aí Tem também aí, todas as lives que estão tá acontecendo no Facebook, Tô fazendo a live de ontem, foi sucesso Hoje nós vamos fazer aí, no mínimo aí Umas 3 horas de live pra bater as primeiras metas aí Pra se tornar um level up E aí vocês podem me dar estrelinhas aí, pô <risos> Pra ir lá pro meu Facebook é só digitar fb é, .com gamer. Tá aparecendo na tela E o link também tá na descrição É o primeiro link na descrição aí, pô Tá ok? Isso é maluco, é? E olha só, já vimos que tem uns canalhas atirando aqui em cima. Já deu a hora, já deu tempo da de gente encostar e começar a dar bala neles. Eu, eu acho que eles estão lá pra cima. Ih, tem um cara aqui. Meu Deus. Ai, ai. Consegui deixar o canal. Ah, tem outro. Aí, aí, eu me ferrei aí, pô. Botou o Ele Chega. Finaliza. Ah, tá me salvando, pô. Tinha que ter finalizado o canalha. Vem aqui, você é meu. Vem aqui, você é meu! GOOL Com mistura de ruchada, tiro no peito, tiro no pé, na cabeça, sei que o canalha é o baço do Bolsonaro, tô eu vou! <risos> ok! Vamos pegar aí posição, vamos subir, vamos dar uma luteada e vamos subir lá pra pegar uma posiçãozinha melhor aí, que eu sei que tem os canalhas lá em cima ainda! E olha só, já apareceu os canalhas por aqui, vagabundos, tem que tomar na jabiraca aí pra aprender a qual é o lugar certo deles aí, pô. Então, lá, o a pessoal matando esse goze chiapolinha aí, <risos> não contavam com minhas túcias, <risos> ele era inscrito do canal aí, se tornou membro aí da, da guilda nórdicos, né, a minha guilda. Então, é, foi um contratado, ele se destacou, jogou bem pra caramba. É, e a gente aí acabou fazendo essa contratação internacional aí do Chapolin <risos> Quando a gente tá perdendo, a gente fala E agora? Quem poderá nos defender? Aí ele grita Eu! O <risos> um Chapolin do Bugadão! <risos> então olha só, o canal já tá correndo por ali, ó Conseguiu pegar o cover Eu vou sair do campo aberto, porque eu não sou noob Já dei a ideia Chapolin Chega pela esquerda lá, pô, e vai matar esses canalhas aí que a gente dá aí Todo cover pra você aí no tocante, é coição, pô Ele tá atirando lá O mal que aquela pedra ali é bugada, pô Vocês sabem aí que pra acertar a bala naquela pedra é complicado Você tá aí Bota a cara aí, ô seu canalha, bota a cara, pô Tô com a mira cravada em você aí, pô me... Ah, botou a cara Toma! tava me aquilo aquele ali, só, só, só deu um tiro de 16 aí, pô, batei um, aê bom, sobe isso, tem que respeitar aí, pô, tem que respeitar, não é, aqui não brincadeira de criança, que é bom, que é bom, que a gente já dá bala na cabeça aí, pô, você assim vai tomar, é na cabeça. <risos> eu tenho a língua presa, eu não consigo fazer aí, pô. Olha aí, ó, com certeza. Vou começar assim, ó. Cleito Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra! Ai, meu Deus, o cara aqui! Tome eu eu quero, <risos> chama, Tomou chama, nos chama. pés aí, pô! <risos> o canalha tava só aí! Segurando o um pontinho aí, pô, me desculpe aí, pô, me desculpe, mas vocês sabem que eu não gosto de fazer os platina perder ponto aí <risos> Mas menos vídeo pra você aí, pô, <risos> olha só, pô. quando eu pego o lança granada eu só acerto o balacinho agora cara. Desaprendi a jogar de lança, vocês sabem que no início aí, quando eu jogava lá, as primeiras partidas eu jogava muito de lança Acertava os lanças, longezão demais aí. Vocês só vê meus vídeos antigos que vocês verem aí, pô. Mas de uns tempos pra cá não acerto mais um lança de longe, pô. Tem que ser do lado, colado com o cara aí, pô. <risos> tá ok. Então já tá tendo trocação aqui. Os caras já me passaram a bússola. E será, oh, moçamina? Tem os canalistas atirando na gente. Ajuda nós. Vamos tentar ajudar aí, pô. Tem um canal ali. Botei o gelo, ah, tomei do gelo ali, ó, o canalha, vamos ver se eu acerto o lança nele, se eu acertar a imitagem Vamos ver se vai chegar lá, não chegou, chegou longe demais, <risos> chegou longe, é isso que eu tô falando aí, galera Há tempos atrás eu acertaria esse lança aí, pô, só que depois de, um, de, de uns dias pra cá, acho que esse lança aí, ele diminuiu aí a, a, a distância aí, pô, ele não acerta tão longe quanto antigamente, não. Ah, ah, ah, ah. Antigamente eu acertava cada bala de lança histórica! O então, canal é saindo do gás! Foi eliminado! Tome aí pro gás papai aí, pô! O gás papa aqui aí! Ah, ah, ah, ah, ah. Vagabundo! Então olha só, é nós 4 contra 3 aí, já tá acabando a partida, estamos na última. Ah o cara lá! Não consegui finalizar esse aí A N94 aí não acertou Um adentro aí, pô <risos> Ei, O Ed caiu Levanta o Ed Já finalizaram Ei, O Ed <risos> Longos tempos aí Olha o teu canal ali embaixo Olha ele lá Ah, esse caiu pra mim, pô Esse não é possível lan... ah, lá, Acerta a lança daqui é muito difícil Galera, eu não vou nem ter Vou tentar, deixa eu ver Ah, ele correu mas também não ia acertar nele aí Acertei muita bala nele Nossa, acertei muita bala nele aí O Chapolin vai papar Papou Já vou tirar da guilda ah, ah, Tô brincando aí, pô. é brincadeira Não fica assustado aí pô Então olha só Tô tocante a questão aí vocês curtiram dessa essa, essa gameplay? Deixa seu like, se inscreve no canal. Fica ligado que hoje tem live no Facebook. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço pra vocês!